E aí, gente, tô muito bem-vindos, é o Bigodão na área, mano. Seguinte, eu preciso falar embaixo, porque os meus pais estão dormindo, eu não posso fazer muito barulho, eu tô aqui na casa dos meus pais novamente, e o áudio pode estar bem baixinho. Mas seguinte, mano, tomei um susto, porque eu entrei aqui dentro da loja, e eu não sabia realmente que ia lançar hoje o novo passe de Elite, na verdade, né, o pré-lançamento aí, por 1.200 diamantes, e eu já comprei aqui os diamantes necessários pra comprar, porque vocês sabem que todo passe que vem, eu compro. Então, mano, já deixa o like aqui pra ajudar, pra colaborar comigo, beleza? Se inscreve no canal se você não for inscrito, e eu tô horrível, porque eu tô falando muito baixinho então eu vou ser bem rápido vocês aqui pra não enrolar muito, beleza? Seguinte mano, como vocês podem ver aqui ó, 1200 diamantes, eu vou comprar aqui ao vivo com vocês, bora comprar esse negócio aqui, antecipado mano, já garantimos uma prancha muito da hora por sinal, cara bolas mano, eu acho que esse passe vai ser muito legal, só por essa capa aqui ó, olha que da hora o estilo dos personagens mano, tanto o homem quanto a mulher, eu tô achando que a skin masculina dessa vez vai ser mais legal, né, a feminina tá virada de costas ali, mas a masculina pelo fato de estar virada de frente ali, mostra um pouco mais e dá pra ver que tá muito show mano, tô muito ansioso, porém ainda falta dois dias, e 19 horas ai meu coração jesus você vai morrer Bem logo passe que eu já gemei você eu não vejo a hora de garantir todas as novas skins todas as novidades e é isso aí mano agora bora para a partida muito da hora na verdade duas partidas então mano deixa o like se inscreva no canal curta o vídeo inteiro é nóis bora lá oh, oh, oh, oh, oh. temos uma cantora no squad não tô lembrado não e aí Ana e aí Marcos e aí, turminha Como que vocês eu estão? Tô feliz, eu tô muito feliz tô muito animada. Galera, que o que vocês acham? Pique, brigadão. Bima Eu acho que Clock Tower é mais, mais favorável da gente Conseguir vencer essa partida, hein Meu Deus, tá caindo muita gente aqui E tu tem inscritos? Eu tenho 180 mil Caramba, velho Uau. Caraca Nossa, mas tá caindo muita gente aqui, galera Cuidado Muita gente mesmo Poxa, nego Poxa Nossa, galera tô me mutando aqui Ô, Marcos, é tu? Legal. Eita preu, cuidado aí. É meu toque de recompensa aqui. Ah, mano, a WM agora não. Galera, tem muita gente aqui. Tem muito, tá muito miado. Tá muito miado mesmo. Eita preu, tem um cara aqui do meu lado. Marquinhos. Cuidado, cuidado. Marquinhos. Cadrina? Galera, não rush que nem os doidos, hein? Ó doguinho. Ô, oh, Doguinho, cuidado nada aí, não, não ruxa, Marcos, não ruxa. Ô, oh, Marquinhos, eu sou muito estranho, velho, meu Deus. Eu... meu Deus. Trouxa. Trouxa. esse que é esse aí, ó. Ah, vou pegar. Você é meio ousadinho. Tu joga de padrão ou precisa, Marcos? Não lhe interessa. Padrão. Padrão? Beleza, combinação perfeita. Marcos de padrão. Eu de precisa só pra dar aquele HS maroto. E é nóis. É nóis. Eita. Cara, aqui, tem cara aí que na, que frente, cara de cara de na de frente, tem cara aí na frente. Tem cara na frente. Dado. <risos> ah, mano, não tem bala de SMG. Cuidado, mano. aí mano? Os caras estão por aqui, mano. Dá aí, Marcos Vamos então, puxar sozinho. É squad, é squad. Onde? Olha lá, ó. Tá falando Tentei né? um. Cuidado aí, mano, cuidado aí. Eita, Preu, tô tá agora ruxando aqui, ó. Merda. Cuidado, tá. Ah, mano, ferrou. Ele te... Morre, porcaria. Tô lascado aqui, calma aí. Eita, prego. me vira. E morreu. Boa. Toma, seus trouxa, Vem pro fute. Desculpa, me um pouquinho, eu sei. Os caras mataram meu squad e eles estão achando que estão onde? Galera, estão ainda aí ou vazaram? Vazaram. Não, tá aí, ó. Vai okay. que João, é, Oi. Tu mais de, é, tu mais, é tu mais 18 squads. Você é burro, cara. Que loucura. Não, 18 squads não, né, Antônio? Parece dança. 18 oh. squads não, 18 players, né? É sim. O João nunca rodou dois. foi a maior sorte da vida dele. A maior sorte. Ó, oh, Antônio. Eita, pelo <risos> putz erro! Acho que não era, não. era. Já, Aquele, lá, aquele vale. lá parece um bot, mas Aquele lá tinha cara de bot. Ah, o cara vai reviver os é. dois, mano. Tô lascado. Não sou bom pra essas coisas, Antô. Não. não vou inventar muito. você não vou inventar muito, trouxa. Ah, puxa, tem mais um, tem mais um. Eita, preoga. Toma, seus! Ai! Que raiva! Ah, achei um cara lá na frente lá. Ah, não vou acertar. O cara tá pulando que nem um... Você é bom mesmo, hein, cara? Eita, preuga. Ah, mano. É squad. Eita, tem cara aqui embaixo. Ah não, tem cara em cima de mim. Eita preu! Nossa, a Danger Cai é fixe, De tiro. Pois é, se eu morrer pra dentro, eu penso num cara brabo. Ah, acabou. Olha o cara! Eita preu! Dá, tem cara lateral, viu? Eita, prego! Ah, mano! Caraca... tinha dois esse cara com as... Era outro cara. Mas tá louco, mano. Joguei bem. Em Clock Tower. Eu chamei o meu irmão, Antônio Pedro, e o Biel. E o Biel, eu já chamei ele aqui umas vezes oh. no canal. Ele já participou de alguns vídeos. Ambos jogam muito bem. Oh, será que não? Bora cair aqui em Clock Tower. Tô vendo que tá caindo bastante gente pra cá. Eu quero é kill. Cuidado aí, Doguinho. Todo mundo cai na casa principal. Doguinho arriscando. Cair na casa principal. Esse Doguinho não tem medo. Cara, eu tô tão empolgado que você me acordou. Três e... da manhã, pra não gravar um vídeo pra você. Ó, doginho, pelo visto, como sempre. Ah, Tapa é o não, né? O cara tava tirando em mim bem antes. Faz tempo. Doguinho, tá Vai. vivo? Ajuda o Doguinho, ajuda o Doguinho. Como é que eu ajudei o Doguinho? Se eu quase morri. Quase tá morrer? DB, quase morrer meu. não é morrer, tá? Vão, Ó, galera, vou pegar a WM aqui, que é pra prejudicar pra mim. Bielzinho não tá não revelando não, skill tá? dele. Deve estar com 30 kill ali. o único spot que, a que tinha aqui no Claro. Sim, senhor. Mano. Ô, oh, tem muito é que... ali. Ô, oh, eu mato... eu, f... eu fiquei com dois de vida e matei os não. dois caras. Eu só tava esperando o Antônio morrer, porque ele é o rei, tá? Eu já tô é, com quatro kills, né? É, Que mentiroso. isso? Mentiroso. Cara, eu não era duas, eu fui pra quatro? Como assim, mano? Mentiroso. mentiroso. um cara e duplica por dois, sei lá. É porque aqui é um milagre da multiplicação, tá ligado? Ah, tô ligado, mano. É, não é. Pô, o João tem essa mania de falar é, não é. É, não é. É bem, tipo, fora do, de todo o contexto da vida, né? É, não é. Eu falo que é, é aí depois é. eu digo que não é, aí depois eu digo que é. Tá. Oh. O oh, tá falida, cara. Não fala isso da minha clock. Ah, fala sim, Não, mano. Clock, tá falida esse trem. Eita, tô vendo tiro. É. Eita, deu outro cara lá, ó. Um. <risos> Oi! Nossa, que tiro seco. É, mano, tá achando o quê? Fiasco? Quando eu disse, desfi... Ó, por que tá botando gelo aí, gastando gelo? Tem cara aqui nessa casa aqui da frente, galera. Vamos junto, vamos junto, vamos junto. Nossa, tem cara. Ai, ah, tem cara aqui, mano. Tem cara a costa, tem cara a costa. Tá muito melhor oh. ele tá morto. Credo. Quem que matou ele? Não sei, tem um cara vindo aqui, ó. Calma. Nossa, tá não vai lá não, mano. É, palhaço. Ah. Nossa, já tem nove caras vivos. Como assim? Ô galera, você não acha que tá todo mundo muito afastado, não? É verdade. Até morreu o squad inteiro. Se morrer o squad inteiro, eu vou bater palma. Eu, eu acho de... que o squad. Vai, vai. Tá bem... Fica batendo palma no condomínio. Aqui, o ó. vizinho dá um tocão na tua testa Olha lá, ó. Oh. O quê? Vocês vão perder a ó. Vocês vão perder a kill, ó. Olha oh, lá, olha lá, olha lá, olha oh, oh. oh. oh, lá. Vou passar aqui kill muito lindo, Tá louco. Eu sou ladrão, rapaz. Oh, lá, Errou. Acertei, acertei. 175. Nem todo tiro precisa ser ah. na cabeça. Sim. Eu sei que doeu. Eu Foi de raspão, sei... mas valeu. Dois pass kills. Tá, galera. Sim. Agora tem os últimos. Eu não vou matar mais ninguém. Era só para dar dano ali pro vídeo, por isso que eu matei. Tem um para me assistindo. Parabéns, Antônio. Nossa, Antônio, parabéns, Nossa. hein? que demais. O Antônio tá louco para pegar o último squad sozinho e morrer. E morreu. Achei o cara. Achou o cara? Ai, vida é Boa, Tonico. Que Tonico, rapaz, fui eu. Começa suas palavras, passa. É que eu olhei o, o nome do, do Tonico em cima. Ah, ah Antônio. Ai, meu Deus. Ó, Antônio, tu te ajeita ainda essa vida, hein, Antônio? Achei o último cara. Eita, bom. Último. Não, Tony. Tem demência? Então tem um squad. Que squad, mano? Só tem dois caras. Então, que? é um squad? Ei, olha o Doguinho morrendo, uhum. ó. Rela Doguinho, kit aí. Segura, mano. Segura as pontas aí. Eu, tá eu, eu, eu falo toda a vida pro Doguinho a mesma coisa. Um dia ele vai me escutar. Não, Rush sozinho. Esse Não, vai... Não Rush é. sozinho. O Doguinho, se acha Eita. pro player, mano? Cadê seus estudos? Eu sou oh, pro player, eu sou pro <risos> Que isso? <risos> Que, isso? O que é isso? Eu acho que temos o um vencedor, não é mesmo? Eu acho que foi muito. O Doguinho, o oh. doguinho botou o kit, ah. mano, e saiu oh. explodindo geral, mano. É não, é.